Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Assistência Técnica e Informática de Angola Na tela de vocês, Abel Pedro samba. E o nosso canal é mais conhecido por A de Angola Como vocês veem na vossa tela No vídeo de hoje, nós vamos declarar O valor que nós compramos os nossos produtos na MyOS. O que isso significa? Quando nós compramos, por vezes, as nossas encomendas na MyOS, por vezes o preço que vem na MyOS não é o preço correto, né? Ou o preço que a gente comprou o nosso produto na eBay, ou seja, qual for a plataforma. Então, para você verificar Primeiro, tu tem que ter a fatura na qual você comprou independentemente da plataforma e depois você tem que enviar para o suporte da equipa da MyOS Mas, Abel, essa aula é, é, é sem cabimento Tem cabimento porque muita gente tem cometido erro na hora de declarar o produto então, eu vou mostrar passo a passo como você fazer isso e solicitar a fatura ou baixar a fatura na plataforma em que você comprou eu vou pedir se inscreva no nosso canal compartilha nossos vídeos sempre graças a vocês nós temos ido longe esta aqui é a minha página ou meu perfil oficial do, no Instagram você pode me seguir e, se quiser, e se tiver uma mensagem para deixar, pode deixar e eu vou te responder na boa. Sem mais enrolação, vamos à prática, né? Temos aqui dois produtos que acabaram de chegar, né? Uh, vou clicar neste, né? Uh, que está 500 mil kwansas. O que o que deve ser isso? Primeiro eu tenho que saber o que é, né? Vamos uh, verificar ok estão me cobrar para me ver o produto mas eu já sei o que é isso isto é um computador vocês podem ver aqui computer laptop e notebook então este computador não custou esse valor né não custou 500 dólares eu vou para minha plataforma em que eu comprei e vou clicar em my o e bem vou, vou vou traduzir para melhor compreensão né e vou clicar Uh, histórico de compra. Ok, clicando no histórico de compra, vai ver vários dos produtos que eu comprei, é finalizado. Onde estão? Ok, este é, o, este é o computador que eu comprei. Uh, ver detalhe do pedido. Né? este computador eu comprei no valor de 136 dólares e 9.9 eu primeiro vou copiar primeiro vou copiar ok o preço aliás custou 109 dólares e 9.9 né o restante do valor é o preço do frete né uh, vou clicar vou para iOS e vou selecionar e colar ok e vou clicar submeter submeter item do valor, né? E yes, submeter. OK? Uh, deixa eu traduzir. OK, parece que os valores disse, não refletem o um preço de compra típico desse item. Pacotes contendo esses itens foram movidos para ação requerida. Você precisa fazer o um upload da fatura do comerciante. Então, eu vou fazer o upload é óbvio da fatura do, do comerciante né é, vou vir aqui e vou clicar página amigável para impressão, né é, vou imprimir a minha fatura imprimir em diás porque eu vou guardar em PDF vou guardar e vou selecionar o nome que eu desejo né? Vou colocar Hoje 1 um. okay? O nome você pode adicionar que você quiser e vou clicar Ação requerida Está em processamento E uh, Vou clicar em upload uh, Carregar a fatura do comerciante Está em processamento uh, Vou procurar Hoje está aqui e carregar o documento. Ok, foi submetido. Está em processamento. E uh, a nossa ação está em revisão. Então, logo eles verificarem que houve um erro da parte deles, né? Vão poder liberar uh, a encomenda para envio, né? Vou fazer a mesma coisa com este, nem mais. Lembrando que o método é o mesmo, não muda nada. Vou clicar aqui para ver se, na verdade, qual é o produto. Porque eu tenho muitos makebooks eh, para então receber. Vou clicar aqui fotos. Ok. Então, uh, vou já baixar aqui. O Vou baixar aqui o a minha fatura. Imprimir, né? E vou guardar como um PDF. Hoje dois OK, o preço que eu comprei é R$ uh, 119,99, né? Cento e dezenove nove nove e vou clicar para enviar, ok. Também vai para ação requerida e vou enviar também a fatura, ok. Carregar a fatura. Browser e navegar hoje Carregar documento Ok pessoal é, na verdade este era o método né para a gente é, se salvar desta né é, Bem provável que dentro de 24 horas né porque nós temos diferenças de horas entre Angola e Estados Unidos nós seremos eh, atendido mas lembrar que este é o método, quem seguir todos esses passos não vai cometer erro na hora de declarar a sua encomenda na MyOS, o vídeo de hoje é só este, ficamos por aqui, não se esqueça de se inscrever, me seguir, um forte abraço e até já pessoal.